Nos primeiros vídeos da história das picapes Ford Série F no Brasil, vimos o início da montagem das pickups Ford nacionalizadas na planta da Ford Nipiranga, as primeiras versões e suas atualizações, a chegada dos motores 4 cilindros, dos motores movidos a álcool e da motorização diesel, até sua atualização em meados dos anos 80, com a chegada do modelo com frente com quatro faróis. Comparando a picape fabricada no Brasil com a americana, aqui no Brasil, o Ford F-100, que até então era importado e apenas montado aqui, foi nacionalizado em 1957, mas manteve o visual do antigo modelo da segunda geração dos Estados Unidos, que estava fora de linha em seu país de origem e foi fabricado sem alterações até 1962. Em 1962, a Ford do Brasil lançou sua nova série F, que seguia o estilo lançado nos Estados Unidos em 1960. A partir de 1965 e ao longo do restante da década, o Ford F-100 nacional seguiu um estilo próprio, bem diferente do norte-americano. Lá, como era a tradição, praticamente a cada ano havia mudanças no design. Só a partir de 1971, a Ford do Brasil voltou a adotar um design parecido com o da matriz, lançando aqui a geração que havia sido apresentada lá três anos antes, apenas com diferenças de acabamento. No entanto, lá havia muito mais variações, com o um número maior de versões disponíveis. No final de 1986, a Ford deixava de oferecer o Ford F100 juntamente com as motorizações V8 Ficando apenas o Ford F1000 com motor diesel MWM aspirado, o motor a gasolina 4 cilindros ou os 6 cilindros a álcool. Em 1986, o ano do Plano Cruzado, a Ford anunciava um acordo de cooperação com a Volkswagen, extensivo à Argentina, destinado a racionalizar custos nos dois países. O acordo levou à união operacional das duas empresas, com o objetivo de assegurar permanente atualização tecnológica, maior eficiência operacional e melhor utilização da capacidade de produção das instalações da Volkswagen e da Ford. A nova empresa, chamada AutoLatina, seria formalmente criada em 1 de julho de 1987, com 51% do capital da Volkswagen do Brasil e 49% da Ford do Brasil. As equipes de engenharia de produto passariam a operar articuladas entre si, atendendo a planejamento e estratégias únicos, sendo mantida a individualidade das áreas de marketing e vendas e da rede de revendas e assistência técnica. As linhas 1987 e 1988 chegaram quase sem novidades. A capacidade de carga da picape F1000, líder de mercado havia seis anos, ganhou reforço na suspensão, aumentando a capacidade de carga para 1.036 kg na versão diesel e 1.085 kg na versão a álcool, e as lanternas traseiras receberam lentes de três cores, atendendo à nova normatização do CONTRAN. Para aguentar o baque, Ford F-1000. Para aguentar o tranco, Ford F-1000. Para encarar a subida, Ford F-1000. Para atravessar o charco, Ford F-1000. Para viver a vida, Ford F-1000. Trabalho ou lazer não importa, Ford F-1000. Pensou picape, pensou Ford. Nessa época as picapes tiveram uma disparada nas vendas, ultrapassando inclusive o número de vendas de alguns automóveis, em função do boom das transformações. Surgiram diversas empresas transformando picapes em cabine dupla, com e sem extensão de cobertura da caçamba, com diversas intervenções de estilo. Era a moda da época. Em 1990, foi lançado como linha 1991 o Ford F1000 Turbo. Essa versão da picape vinha equipada com motor MWM TD229EC4 de 3.922 cm3, desenvolvido em conjunto entre a Ford, a MWM e a Garrett, que teve a câmara de combustão redimensionada, pistões com o um novo desenho e reforços no virabrequim além de reforços nos mancais e biela, em função do acréscimo de uma turbina Garrett T315, e passou a desenvolver 119 cavalos e 37 kgfm de torque, alimentado por bomba injetora rotativa com afogador automático, com um câmbio Clark 240 de cinco marchas. O bocal do enchimento do óleo lubrificante e a vareta de verificação do nível do óleo foram reposicionados. Seu visual era diferenciado por rodas de liga leve aro 16, vidros ray faróis de milha, grade e Santo Antônio pintados de cinza e faixas laterais. Vinha também com espelhos retrovisores com acionamento elétrico, trava elétrica, teto solar removível, vidros elétricos com temporizador, carpete no assoalho, novo revestimento interno e cinto de segurança de 3 pontos. Ela foi a primeira picape turbo do país. Toda a Série F de utilitários e caminhões da Ford foi renovada em 1992 como linha 1993, começando pelos Ford F1000 e F4000, que receberam um estilo norte-americano de 1991. Foi necessário um investimento de 80 milhões de dólares para que o novo modelo pudesse ter sido produzido aqui no Brasil. As portas passaram a ser moldadas com melhor aproveitamento de espaço. Seu visual dianteiro era composto por novos faróis maiores e retangulares, e os repetidores de seta passaram para as extremidades dos faróis, sendo que a grade ficava ligeiramente menor e contava com filetes. Na traseira, lanternas maiores e nova tampa da caçamba completavam o visual. O Ford F1000 passou a ter três opções de motores um 3.6 litros da gasolina Ford Emax argentino de 6 cilindros, 108 cavalos e 25,7 kgfm de torque, o MWM Turbo otimizado com 122,4 cavalos e 37 kgfm de torque e o diesel aspirado de 83 cavalos e 25,3 kgfm de torque. Além da opção de chassi curto, com entre-eixos de 2,96m, ou longo, com entre-eixos de 3,52m, ambos com o mesmo tamanho de caçamba. Para as versões gasolina e diesel, recebeu nova caixa de câmbio Clark, e para a versão turbo-diesel, foi instalada uma caixa de câmbio Clark CL2615. Com dentes de engrenagem da terceira e quarta, do tipo fine pitch, de maior durabilidade e menor nível de ruídos, todas de cinco marchas. Patins de nylon nos garfos eliminaram as vibrações e os anéis sincronizadores ficaram maiores. Os freios foram recalibrados, assim como a suspensão, que foi recalibrada em sua geometria calibragem de molas e ancoragem dos amortecedores. Com isso, a picape Ford F1000 passou a ter 5,06m de comprimento, 2,10m de largura, 1,78m de altura e vinha com rodas de liga leve de 15 polegadas. Internamente recebeu novos bancos e ganhou o painel totalmente novo, com um novo painel de instrumentos, com contagiros e velocímetro maiores à direita e marcadores de pressão de óleo, combustível, temperatura do motor e pressão do turbo, quando houvesse esse item, em tamanho menor à esquerda. Ganhou também novo volante de dois raios com buzina central, semelhante ao do Ford Escort. Em 1993, foi apresentada a picape F-1000 4x4, equipada com o mesmo motor diesel, tanto aspirado como turbo, da versão 4x2, e o eixo dianteiro e caixa de transferência importados dos Estados Unidos, apenas para a versão de chassi curto. O sistema de tração e reduzida tinha um acionamento elétrico e podiam ser engatados com o um veículo em movimento. Para completar a linha, foi importada da Argentina a versão com cabine alongada, a SuperCab. Para identificação da versão, um emblema 4x4 foi colocado abaixo do farol dianteiro esquerdo. O para-choque vinha em tom de cinza com protetor emborrachado, e nas laterais havia apenas um vinco na altura do corte do capô com faixas adesivas. A faixa decorativa superior tinha cores laranja e preta, sendo que a pintura que envolvia as saias de roda e a parte inferior da carroceria também era preta. Tinha ainda seu nome estampado em letras grandes em quase toda a extensão da carroceria. E os retrovisores eram pretos, assim como as maçanetas. A caçamba tinha três ganchos fixos para amarração de carga de cada lado, enquanto em seu interior o compartimento levava um estepe em pé e um Santo Antônio simples. A suspensão dianteira ganhou recalibração de molas e amortecedores, aumentando em 5 cm a sua altura, passando a ser independente, com dois braços para cada roda. A caixa de transferência, que repassava o torque multiplicado pelo câmbio para o diferencial dianteiro e traseiro, era acionado por uma corrente silenciosa no lugar das tradicionais engrenagens, bastando o motorista apertar um botão no painel para seu acionamento, que fazia a corrente laçar a engrenagem, que fazia girar o eixo cardã dianteiro. A roda livre era automática, da marca Borg Warner, que deslizava os componentes da transmissão dianteira, para que os semi eixos diferencial e cardan dianteiros ficassem inoperantes. A reduzida completava o sistema, fazendo a capacidade de força da picape aumentar mesmo pesando 2.395 kg, conseguindo arrancar em quinta marcha, até mesmo em subidas, com o sistema acionado. O Ford F1000 4x4 tinha capacidade de superar rampas de 78% de inclinação em piso seco com boa aderência, com um ângulo de 38 graus. O sistema de freios também foi reforçado, com tambores traseiros e discos ventilados dianteiros, protegidos por chapas defletoras de lama na frente. Suas pinças foram projetadas para que o desgaste das pastilhas fosse uniforme. Em termos de produtos nacionais, ele é único. A tecnologia dele é primeiro primeira e é o único produto no mercado atualmente nacional. Usando o sistema 4x4 para saber do desempenho dessa picape. Mesmo em estradas estreitas, o desempenho é bom. No barro, a tração 4x4 facilita a sair de situações como esta. Mesmo em Ré. Apesar do terreno molhado e da alta velocidade, em nenhum momento se perde o controle do carro. Para todos os modelos existia nesse período acabamento Super e Super-Série, este com itens complementares de conforto, acabamento e conveniência. Em 1994, em 1 de setembro, foi feito o anúncio, sem maiores justificativas, da cisão entre Ford e Volkswagen e a extinção da Auto Latina. A Ford pretendia renovar sua imagem e acelerar a globalização da produção. Em 1995, a picape Ford F1000 recebeu o título de picape do ano pela revista Auto Esporte. Fazendo valer a superioridade de produto frente à concorrência. Para a linha 1996, a novidade foi a chegada de um motor 4,9 americano, seis cilindros em linha, com 4.913 cm cúbicos, movido a gasolina, que gerava 148 cavalos e 34,5 kgfm de torque alimentado por uma injeção eletrônica multipoint sequencial EEC-4, que teve suas tubulações, tanque de combustível e bicos injetores com novos materiais, como aço inox, borracha e sistema anticorrosão, para se adaptar ao nosso combustível. A caixa de transmissão de cinco marchas também veio dos Estados Unidos, da Mazda, construída em alumínio. Essa versão vinha apenas com tração 4x2 e teve sua capacidade de carga aumentada para 1.125 kg. Na edição de abril de 1996, a revista Oficina Mecânica publicou um flagra de um protótipo do Ford F1000 com a que seria sua última remodelação, com um capô mais arredondado, novo conjunto óptico dianteiro, nova grade para-choque além de detalhes de acabamento, que logo foi lançada, acompanhando o um modelo norte-americano de 1992. Os faróis passaram a ser retangulares e se fundiam com as lentes laterais, que serviam de lanternas. Os piscas ficavam na sua parte inferior, com uma lente única. A grade de acabamento prateado tinha molduras nas laterais internas que direcionavam o fluxo de ar direto ao radiador. Os para-choques metalizados com protetores se harmonizavam com os frisos pretos laterais. Para a picape, foram disponibilizados dois diferentes motores, um a gasolina, o 4.9 litros, e um novo motor diesel Maxion Rover 2.5 de 115 cavalos e 27 kgfm de torque com turbo e intercooler HSD, High Speed Diesel, com a mesma transmissão da versão a gasolina. Dentre os opcionais, ABS nas rodas traseiras, direção hidráulica, coluna de direção regulável, trio elétrico e ar-condicionado. As versões passaram a ter a designação XL e XLT, conforme o diferencial e acabamento. Em 1998, o Ford F1000 ganhou uma nova versão chamada Lightning Que era o mesmo nome utilizado pela versão preparada pela SVT nos Estados Unidos Além do motor 4.9 de 6 cilindros a gasolina Ganhou para-choques pintados da cor da carroceria Vidros verdes novas rodas de alumínio, dentre outros itens que compunham a versão. A versão diesel recebeu também um motor mais forte, um MWM X10 4.3, com 135 cavalos e 42 kgf.m de torque. A Ford apresenta os novos Ford Edge, o 4.9 a gasolina, um novo design mais agressivo. E agora, o turbo intercooler high speed diesel. Mais força com economia. Gasolina ou diesel? Na Ford, a força joga do mesmo time. Para 1999, o Ford f 1000 foi retirado de linha e substituído pelo Ford F250 com 5,34 metros de comprimento e 1,94 de altura. Mostrado no Salão do Automóvel de 1998 e lançado no início de 1999, tinha duas opções de motor, um V6 a gasolina, com 4,2 litros e 205 cavalos importado, e diesel Cummins Turbo, com 4 cilindros, um 3,9, 4BTAA. Com 145 cavalos e 47 kgfm metro de torque com turbo e intercooler, a cada um correspondendo capacidade de carga diferente, respectivamente de 1150 e 1650 kg. Meio ano depois, seria oferecido um terceiro propulsor, o MWM Sprint Turbo Diesel de 6 cilindros com intercooler, 180 cavalos e 51 kgfm de torque. Suas linhas eram arredondadas, grande grade e para-choques cromados para a versão XLT e faróis e lanternas destacados. A picape trazia direção hidráulica, banco do motorista com ajuste de altura e cinto de 3 pontos, ABS nas quatro rodas, ar-condicionado, airbag para o motorista, rodas de liga leve, CD player, alguns deles opcionais. Estavam disponíveis as versões XL Super Dutch de entrada e a XLT completa. É. Cabanel. Cabanel. Cabanel, nova F 250. você nunca viu uma como essa. O novo esquema de suspensões manteve o sistema Twin na dianteira, com barra estabilizadora de 33 mm de diâmetro com o desenho dos braços retrabalhados. Na traseira vinha com eixo rígido dana 70 de nova geração e feixes de molas semielípticos de dois estágios. Os amortecedores eram telescópicos de dupla ação pressurizados a gás. A nova picape vinha com uma grande área envidraçada, cerca de 3 metros quadrados de vidro, com o vidro das portas com um recorte para favorecer a visibilidade, complementado pelos grandes espelhos retrovisores externos. Internamente, vinha com o interior com revestimento em veludo, volante de dois raios, painel, painel de instrumentos e comandos modernizados e alça de auxílio à entrada da cabine. Em 2003, a Ford passou a oferecer no mercado nacional o Ford F-250 cabine dupla, com seus 6,24 m de comprimento e seus 2.850 kg, usando a mesma caçamba da cabine simples e apenas na versão diesel, 6 cilindros e tração 4x2, pois as outras motorizações a Ford passou a não disponibilizar mais para o modelo. A cabine dupla Ford F-250 exigia que os condutores portassem a habilitação de categoria C para veículos que ultrapassassem os 3.500 kg de carga bruta. Isso a tornava um caminhão perante as leis de trânsito brasileiras, ainda que fosse de pequeno porte. Para 2006, a Ford atualizou o visual da linha, que recebeu novos faróis de dupla parábola, para-choque com a parte superior em preto, grade e lanternas, além de novas rodas. O visual seguiu a mesma receita dos modelos à venda no mercado norte-americano. No interior, novos materiais no acabamento, um novo desenho para o quadro de instrumentos e novas opções de cores para o revestimento dos bancos foram adicionados. Passou a oferecer bancos dianteiros individuais e console central com compartimento interno e porta-copos. O sistema de áudio também era novo e podia reproduzir arquivos mp3, além do CD Player. Além da atualização do visual, foi lançado o Ford F-250 4x4, cabine simples ou dupla, e foi trocado também o fornecedor do seu motor, que no começo era Cummins, mudou para MWM e voltou a ser Cummins. Esse era o mesmo motor de 1998, Apenas com alguns ajustes para render mais e consumir menos. O motor Cummins ISB4 Max Power 3.9 tinha quatro válvulas por cilindro, e injeção eletrônica common rail, mais eficiente, e passou a gerar 203 cavalos com 56 kgfm de torque. Com a adoção da injeção eletrônica, foi o primeiro motor a diesel dentro da linha F a receber esse tipo de tecnologia, sempre com câmbio ZF de 5 marchas, que foram alongadas, assim como o diferencial traseiro. A picape Ford F250 4x4 media 5,75 m de comprimento, 2,02 m de largura, 1,95 m de altura, e tinha 3,48 m de entre-eixos na cabine simples. Com uma caçamba maior, o Ford F-250 4x4 Cabine Simples tinha 2.203 litros para transportar cargas. A carga útil era de 1.165 kg e o seu peso vazio era de 2.825 kg. Essa versão da picape tinha suspensão elevada, com vão livre de 21 centímetros. O ângulo de entrada era de 31 graus, enquanto o ângulo de saída era de 26 graus. Já o ângulo central era de 27 graus, podendo a picape Ford F-250 4x4 Cabine Simples transpor cursos d'água de até 90 centímetros. Havia nela ainda estribos laterais curtos próprios para facilitar o acesso à cabine. Antes do sistema 4x4 de fábrica, a Ford empregava o diferencial normal, porém acompanhado de um sistema travante automático, impedindo que as rotações de uma roda motriz fossem muito superiores às da outra, quando se enfrentava, por exemplo, um lamaçal. Não era um sistema autoblocante, mas um sistema que agia automaticamente por diferença centrífuga de rotações, chamado tração progressiva, que acompanhava os modelos 4x2 desde a década de 70. A Ford deu continuidade ao modelo até 2011, quando sua produção foi encerrada, tirando de cena a série F no Brasil definitivamente, a fazendo entrar para a história da nossa indústria automotiva. <risos>